uma vida inteira falando que eu vou ver isso Agora eu vou mesmo Bem-vindos a mais um Gema Review aqui no canal Gema Please E dessa vez eu tenho pra vocês praticamente um longa-metragem Na verdade eu pesquisei aqui E é mais do que um longa-metragem Porque um longa-metragem tem que ter 70 minutos A gente tá aqui com... Nem sei eu mais É já um live action Eu tô trabalhando nesse vídeo aqui faz uns dois meses Então pelo Nossa, eu ia falar de dois Deus. anos. Eu só quero agradecer aí pelo patrocínio de sempre Da Dunk Code No curso da Dunk Code agora você também cria mais de 25 jogos Completos 2D ah, e 3D você, tá lá no... curso, você cria uma própria game aqui. engine Você aprende a publicar seu jogo no mercado E exportar para qualquer plataforma Você aprende a programar em Unity, Game Maker, Unreal Godot e outras engines O curso tem acesso vitalício, então você pode baixar Pra sempre os cursos no que você quiser Eles têm suporte Ah, era isso aqui que eu tava procurando, ó Que aperta o trem da, da cadeira aqui Sabe onde é que tava? Na cozinha Por que que tava lá? Não faço a menor ideia É isso o individual é personalizado para cada um de vocês que precisarem de alguma atenção. Dá um certificado válido oficial e a melhor coisa de tudo é a garantia de 30 dias, que se você não quiser mais o curso, você recebe seu dinheiro de volta. Então dá uma olhadinha aí no primeiro link da descrição que tá o cursinho da Dunk Code. E também aconselho você a dar uma olhadinha nas nossas camisetas lá na loja. Eu tenho uma lojinha lá com eles de camisetas e tem várias estampas novas que a gente andou fazendo que eu raramente falo aqui no canal sobre. E só para esse vídeo eles abriram um cupom especial que eu vou deixar aí na tela ou na descrição que vocês vão poder usar para comprar um moletom e ganhar uma camiseta camiseta totalmente de graça inclusa nesse valor. Então se você estiver precisando de uma indicação aí de moletom ou camiseta nova, dá uma olhadinha lá na lojinha do canal. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Não é segredo para ninguém que segue esse canal nos últimos 3 milhões de anos que a gente faz vídeos aqui, que eu sou apaixonadíssimo por uma franquia de jogos. Essa franquia é Castlevania. E sim, eu sei que não é assim que se pronuncia. Eu sei que era pra ser Castlevania. Mas parece o jeito que os adolescentes chatos pronunciam o um nome de marca famosa. Mano, fui no shopping é ontem e tava lá fumando meu Até você tá falando errado. Nova da Gucci. Me nego a falar assim. Eu aprendi quando era pequeno a falar Castlevania. Isso então aí. eu acho que já melhorou um pouco. E se você se incomodar com isso, vai tomar. Olho do teu c***, desculpa. E hoje, finalmente, eu vim aqui falar um pouquinho sobre essa série pra vocês. Na verdade, não sobre essa série, sim sobre um jogo específico, que é o meu favorito da franquia toda. Só que antes de a gente chegar nele, a gente tinha que explicar um pouco da história da franquia toda até chegar nele, porque senão perde o impacto do porquê que ele era tão bom pra época. Então, vamos voltar no tempo pra Konami em... 19... Por que que eu tô falando assim? Então, vamos voltar no tempo pra Konami em 1969. Sim, é isso que você está pensando... 00, aqui nasce uma lenda dos videogames. Se eu fosse um canal respeitável de documentários sobre jogos, etc, eu poderia ficar aqui falando sobre as várias coisas que a Konami fez nessa época, mas eu... Então vamos pular uns 20 anos pra frente, pra 1986. Fazia um ano que tinha saído o NES, a versão americana do primeiro console da Nintendo, que era o Famicom. E como ninguém quer ser o Playstation 5, o console hum. sem jogos, as empresas logo começaram a bombardear esse console com novos e novos títulos, e um deles foi o clássico Ou como ficou conhecido Ah, ele das falou bonitinho. Otakas, deixa eu Só ele com novos e novos títulos. E um deles foi o clássico Akumajo Durakura. Ou como ficou conhecido <risos> além das fronteiras otakas, Corey da na casa branca. <risos> Castlevania 1. E eu não vou mentir, eu joguei esse jogo pra caramba. Porque na época ele era um dos poucos que e tinha um jogo é incrível que era o Polystation, a cópia do NES. Porém, não se enganem, uma cópia de. Respeito o Polystation. Vocês respeitem o Polystation. Saudades, inclusive. O no Brasil era tão bom quanto porra nenhuma. Quando tendo um camelão para o... cartucho de jogo. O, me o melhor do Polystation é que a arminha dele simplesmente não funcionava. <risos> Ai, que saudade. Puta, eu não encontrava Zelda no camelô. Não tinha uma fita lá do Metroid. Esses foram jogos que eu fui conhecer milhões de anos depois. O que tinha lá era fita 99 em 1. E eles vendiam yes. 900 dessas. Yes. Só que tu comprava e sempre vinha os mesmos 20 Exatamente. jogos Exatamente. Aquele Kung Fu. Era os mesmíssimos jogos. em Ou era um cenário diferente, ou era tipo assim, em outras cores. Mas era tipo os mesmos. Cara, que saudade, mano. Karate, sei lá, qual arte, Marcel, Taikon Do Jiu Jitsu, vai. O jogo do Popeye Que era tipo o Donkey Kong, o Mario E aí do nada misturado nesse jogo Castlevania 1. Só que quando tu é pequeno Tu joga o que tu tem. Então eu ia lá E tentava. Só que pra uma criança Alguns jogos de NES Eram muito, mas muito difíceis Então não me lembro de nenhuma vez na minha vida Quando pequeno eu ter passado da primeira fase Eu nem descobri quão longo o jogo era E eu tava feliz com isso porque eu era uma criança Burra, devia estar comendo areia, não devia nem estar pensando Nessas porra. Nesse jogo você controla o Simon Belmont, o único cara que tem um chicote mais poderoso até do que o do. Que também leva o troféu de provavelmente um dos primeiros personagens masculinos a serem sexualizados e objetificados em um jogo com as bandas da bunda de fora. E o chicote dele é o Vampire Killer. O chicote que é passado de geração em geração da família dele pra justamente derrotar Vampire vampiros. Killer. E qual vampiro a gente tem que derrotar? Só o mais vampiro deles, né? O Drácula. O Sim, é o Drácula, tá? Não ah, tá. é uma idosa. Não espanque a idosa. No que você vai avançando no jogo, você repara que tem muitos monstros famosos dos filmes antigões de terror. E quando eu falo antigões, eu quero dizer realmente antigos, tipo 1920 1930, 1940, por aí então a gente tem inimigos baseados em Frankenstein inimigo baseado na múmia inimigo baseado em zumbis já deu pra entender que todos esses bichos aqui ou são demônios da, da mitologia clássicos ou são diretamente tirados de filmes de terror, e esse primeiro Castlevania ele é muito, mas muito uma carta de amor direta aos filmes de terror antigos tanto que os desenvolvedores do jogo nos créditos, ao invés de colocarem os nomes deles eles colocaram nomes falsos, incluindo parte dos nomes dos criadores, e a Atores desses filmes antigos de terror Muito foda aí Curiosidades Giga Blaster Gamers aí pra vocês Exceto pela música que tá como James Banana Que não tem <risos> nada a ver com nada de terror Apenas James Banana Bananas podem saio, ser um assustadoras Como se ele tivesse soltado um dolete na tanga o jogo ainda conseguiu ser um total sucesso, mesmo na época que ele foi lançado, então ele deu muito certo. Tão certo, na verdade, que eles até lançaram um 2. Não vamos falar sobre isso daqui. Esse jogo aqui <risos> é um daqueles casos que ele poderia ter destruído uma franquia linda, por causa de um deslize técnico ser uma bosta. <risos> o jogo foi a primeira tentativa de Castlevania de fazer uns elementos de RPG pro jogo, então você podia ir e voltar dos lugares porque ele era um mapa aberto. O problema é que o jogo te deixava completamente perdido no que você tinha que fazer e não era tão legal assim de explorar esse mundo. E ainda por cima tinha um sistema de dia e noite, que quando do nada ficava de noite vinha uma mensagem que parava completamente a gameplay pra dizer que terrível noite para se ter uma maldição. Muito bom. Muito bom. Meu piru na tua mão Então por ser noite as pessoas da cidade se escondiam Então você não conseguia conversar com eles pra progredir E você também não podia fazer muita coisa Porque os inimigos do lado de fora Mas isso é muito legal, cara Muitos jogos hoje em dia tem essa mesma mecaniquinha aí De mudar ou de anoitecer estavam duas vezes mais fortes, ou seja que terrível noite pra enfiar o controle inteiro no cu. Como se já não bastasse o jogo não te ajudar a ter um sistema super bosta desses daí, você ainda por cima não sabia pra onde você tinha que ir, porque algumas coisas eram simplesmente secretas. Tipo, ficar agachado no canto desse rio por vários segundos por razão nenhuma, até que do nada ele simplesmente abaixa a câmera e libera o espaço. Ou meu pessoalmente favorito, quando você tem que equipar dois itens específicos no inventário e ficar agachado no canto de uma porra de uma parede por alguns segundos, até que do nada vem um tornado. Tipo Busca e te leva pro resto do jogo. <risos> Mas claro que o jogo não espera. Não, cara, quem descobriu essas coisas, olha, parabéns. Porque <risos> caceta! Cara, é muito, é muito, muito, muito, muito aleatório. que tu descobrisse sozinho, né? Claro, ele te dava dicas. O único problema é que ele escondia algumas delas dentro das paredes. Então acho que a gente precisa de uma dica para encontrar a dica, né? Olha, eu realmente poderia ficar aqui perdendo meu tempo explicando para vocês os piores aspectos desse jogo. Como você ter que ficar farmando item por um puta tempo. Ou o fato de você ter que falar com todo mundo no vilarejo. Porque senão você acaba perdendo uma dica muito importante do jogo. Mas não. Eu só vou dizer uma coisa. Que outro jogo você pode simplesmente travar o boss final com um foguinho e sentar a porrada nele sem que ele faça nada contra você? Lindo Mas graças a Deus, depois do tropeço incrível que foi o Castlevania 2 Quando saiu o Castlevania 3, ele se tornou um marco histórico dos jogos Esse Até é hoje bom. considerado um dos top jogos de NES E considerado também um dos melhores Castlevanias de toda a franquia Mesmo ele sendo um jogo datado pra caramba Mas vocês sabem como é que é? Não dá pra gente ficar fazendo carinho na própria cabeça pelo nosso sucesso A gente tem que ir lá e já pensar num próximo título que vai estourar nas bilheterias Bilheteria E a Nintendo começou a ficar ligada disso Então eles já lançaram o seu segundo console o Super Nintendo A única parte triste disso tudo é que, né É a Nintendo De resto Um dos consoles favoritos dos brasileiros na época Esse console oh, duplicava muito a quantidade de cores Que você podia ver, então Como que pode, né, a Nintendo faz Mariozinho, bonitinho, gostosinho Delicinha, mas a própria é uma vagabunda Aí não dá realmente Aquele Mário feioso virou isso aqui. Uma bela obra de arte. Mas nem sempre mais detalhes significam que a coisa vai ficar bonita. Por exemplo, tem pessoas que quando você conhece mais a fundo, você acaba querendo arrancar o olho da pessoa com uma faca. E eu estou dizendo isso porque eu não gosto dos gráficos do Super Castlevania 4. Eu acho o personagem principal... O tosco do tosco Claramente a transição foi brusca Mas não me entendam errado Não é ruim a pixel art É ruim os designs As ideias dos monstros Do personagem principal Tipo, sério Alguém vai dizer que isso aqui é bonito E tudo bem Mas de um ponto de vista de design de hoje em dia Não é mesmo O bicho é da mesma cor do cenário Isso daqui tá, tá errado isso daqui Mas eu respeito bastante <risos> esse título Porque ele começou a ter uma gameplay Muito mais avançada Tu podia atacar com o teu chicote Em oito direções agora Pra cima, pra baixo, pro lado e fora o um monstro que parece uma caveira soltando literais fezes pela boca, esse jogo parece foi um total Parece linguiça sucesso. também. Então a franquia entrou em hibernação por um ano, onde eles pensaram bem em qual seria o próximo projeto deles. E eles então chegaram a uma conclusão muito intrigante. Vamos lançar um jogo pra um console muito mega foda-se que ninguém lembra sobre ele hoje, o TurboGrafx16. <risos> também conhecido como PC Engine. Se você falar, ai, eu lembro desse console, parabéns, você é velho eu ou Eu nunca pior? nem vi nerd. É. Mas pra esse console é um dos melhores castovanias da época linear do jogo, que é o Rondo of Blood. E eu não vou nem tentar fazer a pronúncia do nome em, em japonês, não. Ó, vamos... É, vamos lá. <risos> Akuma Jodora Kyura Shinorondo. E sinceramente, <risos> o único problema desse jogo aqui foi ter sido lançado pra um esse console que é eu muito bom, cara. de sumido. Porque o jogo em si é lindo, épico, da hora. Demais. Você controlava o Richter, que era esse homem azul aí, ainda com o um chicote clássico da família Belmont. Esse jogo veio pra provar que Castlevania podia sim ser um jogo bonito com aqueles gráficos. Os designs dessa vez vieram e se apoiaram com a Pixel Art foda e épica que o jogo tinha. Ai, que jogo lindo! O Drácula não parecia mais uma senhora de idade agora ele parecia realmente uma ameaça O jogo até começava com uma cutscene Isso mesmo, uma cutscene Isso é revolucionário Com épicas, estilo animes Você aí que gosta de um Attack on Titan Em 94 saiu Bloodlines Que era pra algum console da SEGA Foda-se É... Foda-se Tem a torre de Pisa Tu pisa na torre de Pisa Depois disso eles viram... Hum, Lançamos esse Round of Blood para aquele console lá em 93. Não jogou tanta gente assim porque ninguém tinha porra do console. Vamos dar um jeito nisso daqui. Vamos lançar em 95 o jogo de novo, só que dessa vez muito diferente e muito mais. Como eu posso dizer? Cagado. Pra Super Nintendo com o nome de Drácula X. Menor foi fode Drácula X. Só jogo esse nome do XT. jogo foi Drácula XXT, porra. Então eles relançam o Round of Blood retrabalhado. E quando eu digo retrabalhado, eu quero dizer muito retrabalhado. A diferença do Phineas de lado pro Phineas de frente Tu meio que sabe que é o mesmo cara Só que tem algo que você Não consegue apontar que te causa traumas Brincadeiras à parte, o jogo não é ruim Ele apenas acaba caindo muito na sombra Do antecessor dele Porque o outro jogo era realmente muito incrível Então tem algumas partes que os gráficos Não estão lá essas coisas Tem partes que a gameplay muda completamente Pra pior, Tinha coisas mais divertidas acontecendo no anterior Mas nada que impeça esse jogo de ser um jogo Até porque ele tem o primeiro é e único Draco marumba de 6 é. metros de altura que você vai ver. É que nem parece o, o, o Dacura. Parece um demonhão e só é isso, fim, um beijo nos jogos, esse daí faz o Léo Stronda chorar de noite, shape inexplicável e aí finalmente a gente chega em 97 e alguma coisa acontece dentro dos escritórios da Konami tava pra sair um novo console chamado Nintendo 64 que ia ser a revolução 3D dos jogos, né? a gente não ia mais precisar ver esse bonequinho bobo andando em 2D essa é a parte delicinha da história como os humilhados podem ser exaltados por uma tela, agora a gente ia poder ver ele em total três dimensões épicas e gamers, profundidade altura e suco gamer, os três componentes que faziam esses jogos poligonais serem radicais. É Nintendo ou nada. Então, segundo relatos, ao que tudo indica, a Konami dividiu o time do Castlevania em dois times. Um ia trabalhar no novo jogo para Nintendo 64, que deveria ser do balaco-baco, que eles acreditavam que ia ser o que ia explodir o mercado em vendas. E os <risos> outros iam seguir trabalhando em um jogo 2D, só que para um outro console... Bravo, lá. sinistrão agora, que eu até ouvi ali. Um bagulhinho que tava saindo ali é isso, também gente, Não a era internet esperado não tá maneira desse de desse E eles foram dados total liberdade para brincar Completamente com a série Fazer o que eles quisessem com o jogo Mudar a gameplay, mudar o jeito que jogava, Mudar tudo, tudo que eles quisessem, eles podiam Porque afinal, o que importava era aquele jogo De Nintendo 64, incrível, que ia sair Dois anos depois Então o que acontece depois disso é basicamente A definição do dicionário de ironia Chega o fatídico <risos> dia do lançamento Do Castlevania 64 jogo que ia revolucionar o sistema de plataforma plataforma, exploração, tudo que você conhecia sobre 3D ia cair por base naquele momento. As crianças correm incessantemente atrás de cópias desse jogo, compram com seu dinheiro suado e levam pra casa esse cartucho. Este fatídico cartucho queria entrar neste fatídico console. E então elas veem essas imagens. Travadão boneca só. Vou tentar ser o mais justo possível aqui nessa review de 10 segundos sobre esse jogo, mas ele não é bom. Boa coisa ruim. Os controles do jogo não são bons. A história do jogo não é boa. <risos> você... você é uma vampira? Por que você não tem medo? Apenas vampiros e demônios vivem aqui. Andar por aí de forma tão despretensiosa pode custar sua vida. Ah, mas é aquilo né, é, é, é o famoso, vamos investir nos gráficos, né, falando da época e esquecer da história, foda-se. Entendeu? É, é aí que pega. Eu não posso desobedecer os ensinamentos de meu pai de jamais atacar os fracos. Que porra é essa? <risos> o que quer dizer? <risos> e por mais insano que isso vá soar, eu preciso informá-los que ele é feio. <risos> Ah, que nada Segundo reviews, na época ele foi sim considerado bonito Mas hoje em dia eu acho que algumas coisas avançaram no campo da tecnologia Pra mim esse jogo aqui explica bem o sentimento de quando tu tenta fazer um jogo com gráfico realista Só que 10 anos depois a tecnologia toda avança e todo mundo vai querer tentar fazer justamente o realismo Então quem acaba saindo ganhando nessas paradas são jogos mais estilizados, cartulizados, uhum, paradas sim. assim Como o Mario 64, que até hoje ele porra, envelheceu como vinho, tá maravilhoso lá E aí tu coloca a Castlevania 64 do lado de qualquer outro Castlevania né? E chore. <risos> chore Na época do começo do 3D Deve ter parecido loucura As pessoas quererem seguir fazendo jogos 2D E acho que a Konami realmente tava botando muito pouca fé No time do Symphony of the Night Porque provavelmente ia ser o último jogo 2D da série Se tudo desse certo Mas pro choque de ninguém hoje em dia Aquele time pequeno e completamente livre De qualquer pretensão Acabou criando um os melhores Ai. títulos de Playstation 1 Eu amo história. esse jogo Também é um dos meus favoritos por motivos óbvios que eu adoro Metroidvania. <risos> Ai gente, ai gente, então, sério, ó, oh, pra quem, quem me conhece sabe, eu sou uma entusiasta de pixel art, RPG, joguinhos 2D, meu jogo favorito, quase ninguém conhece, é Valkyria Profile, é um jogo de, de PS1, sensa... Valkyria Profile, é um jogo sensacional, e todos esses jogos... Ai, tem essa pegada, é uma delicinha, meu Deus, obrigada por eu ainda ter pego o, comecinho, o finalzinho dessa época de ouro. A história do Symphony of the Night, na verdade, ela caminha lado a lado com a história do Koji Garashi, um dos empregados da Konami na época do lançamento do Symphony of the Night, que incrivelmente gostava tanto da série Castlevania que pediu pra ser mudado de setor só pra poder trabalhar nesse jogo. Ele iniciou trabalhando num Castlevania, que era pro 32X, que acabou sendo completamente cancelado, e isso levou ele a trabalhar diretamente depois no Symphony of the Night. O trabalho dele inicialmente era só escrever e programar algumas coisas no jogo. Só que na metade do projeto por aí, aconteceu uma promoção dentro da empresa, e ele é. Acabou subindo junto como diretor assistente E a partir daí ele começa a ter espaço Para dar as ideias que ele queria poder dar No jogo, e logo vocês vão ver que Sem esse cara, esse jogo não teria sido a mesma coisa Antes da gente passar para o primeiro capítulo Já sobre o jogo, eu só quero deixar bem claro Que o jogo teve dois lançamentos importantes Um foi para o Playstation e outro foi para o Sega Saturn E na verdade o que tem mais conteúdo Acaba sendo de Sega Saturn Mas o que a gente vai estar tá vendo aqui hoje é o do Playstation Que é o mais famoso de todos, e todas as diferenças Eu vou listar para vocês ao longo da review aí Relaxa meu irmão! <risos> Strategy. A história desse jogo é. Yes. Ela... Ele vai falar do Wariza Man, mano. Eu já, eu já vou falar disso. Vamos. Ué. Vamos Ué. F... Vamos voltar aqui focar no que importa, tá? Esse jogo tem um dos inícios mais diferenciados da história dos videogames pra mim. É verdade, como a frase Wari's Man é pronunciada pelo Dra. Ô, oh, cara, por favor, você pode ficar em silêncio um instante? Eu tô tentando chegar em todo <risos> lugar da internet que tu olhar hoje em dia. tu simplesmente pesquisar por Symphony of the Night, tu vai ver esse cara aqui com um cabelão branco, lindo, liso, macio, uau, lindo, homem, lindo, lindo, modelo, lindo. Tá, mas o que que isso tem a ver com Wari's a Man? Com filha da puta? Que... Inclusive, vocês assistiram um. O anime, a série, sei lá, que a Netflix fez. Vocês viu? Vocês viu? Eu não vi, infelizmente. Quer fazer o vídeo? Vem aqui e grava então, porra. Já vou chegar lá, cara. Ele vai estar tá estampado em tudo que é screenshot do jogo. Tu imagina a cara das pessoas quando elas dão start game. E elas estão já do nada no meio de uma escadaria. Com esse bombado de cabelo curto e jaqueta azul aqui. O Léo estronda no game. Blindão. E aí você sobe essa escadaria sem pretensão nenhuma. Plau. O Drácula. Lau. <risos> Aí você pensa, não é possível. Ele vai me enviar lá para o começo do jogo a gente já vai começar de verdade daí? Beleza. Não. Você batalha contra o Drácula no início do jogo. E, pasme, o que você tá vendo é o final do Round of Blood. Aquele que que eu citei lá antes, lembra? Ah, viu só agora como é que é importante? Eu expliquei coisas no passado para você entender coisas do futuro. Então você inicia já na pele do Richter Belmont, no finalzinho da história do Round of Blood, quando ele vai finalmente derrotar o capeta Drácula. Só que antes disso acontece só o diálogo mais icônico da história dos jogos, porque ele virou um meme eterno que jamais será esquecido. Para é por que bom. ele é tão icônico, eu tenho que explicar que ele foi redublado em inglês. O jogo originalmente era em japonês e era bem melhor as atuações. Quando foi para inglês a dublagem perdeu grande parte do impacto e da qualidade. Como sempre, né? Olha, eu vou falar... Como a boa taca que sou, eu vou, vou, vou falar uma coisa que pode até ser um pouco polêmica. Mas claro, né? animes e coisas japonesas em japonês é incrível e em português dependendo é até legalzinho agora em inglês cara é muito ruim tá? anime jogo não sei qualquer coisa é somente muito ruim caraca não dá Cavalo eles fizeram uma mistureba entre um inglês medieval Com uma parada mais moderna e ficou muito horrível E muitas vezes 100% errado Que nem nessa vez quando a Maria te olha e fala Alucard, eu estou feliz, seu tudo bem Que é um erro <risos> básico de inglês Que eu não sei como é que ninguém percebeu Mas basicamente essa parte do jogo é o Richter e o Drácula Trocando farpas ao vivo Você rouba a alma de homens e os transforma em escravos Talvez o mesmo possa ser dito de todas as religiões porra, <risos> <Drá> <risos> <essa> <risos> Tá porra, Drácula Minha litora Uh, pisa menos, marmitada rock wins e tu vá tomar um cu e é depois desse momento que o Drácula finalmente se imputece e não quer mais ouvir falar desse negócio de homem não what is a man? A pile of e então essas palavras ecoaram por milênios e milênios de memes <risos> o que é um ganso uma miserável pilha de o que é o um natal uma miserável pilha de presentes what is a man um pequeno paio de secrets. Drake! O que foi? Cadê a porta? Time, monster! You don't belong in this world. Acho que já deu pra entender que isso aqui tem muito meme E como o vídeo não é sobre isso, vamos seguir E essa parte aqui do jogo é muito interessante Porque mesmo se você morrer no meio da batalha A Maria chega e te joga uma magia desse te deixa invencível Inclusive Richter, vem aqui por favor Tá revogado o teu cartão gamer Porque tu é obrigado a derrotar o Drácula aqui Pra plot toda do jogo fazer sentido Porque depois que você derrota o Drácula E algum cheat post, você tira um print da tela Pra zoar ele e o print queima que é mais ou menos realmente o que acontece Mas por que, que a foto... Yes. A gente descobre que quatro anos depois disso O Richter simplesmente desapareceu E o castelo do Drácula Reaparece? Mas como assim Se a obrigação deles é toda ir lá Sentar o pau no Drácula e desaparecer com ele Nisso então, o... O homem gostoso, tesudo, maluco Que modelo gato, lindo, lindo, Estiloso. Você é lindo Estiloso. E também Estiloso. muito Hoje... Ed, diga-se de passagem Os primeiros jovens Nerds depressivos da internet Usavam uma foto da Lucard e uma foto do Sephiroth do Final Fantasy. Alucard. Olha. Sephiroth? Já foi meu crush, viu? Nossa senhora, ó. O filho de Drácula, que também é Drácula, ao contrário. Essa é a parte mais cringe desse jogo. Chega no castelo pra acabar com o pai dele, acabar com o patriarcado. Alucard pisa menos. E chegando no castelo, tu tá épico, pelo amor de Deus, tu já sai com uns equipamentos bons. Tô sentando pau em todo mundo. Que plau, caplau. Que que não tem um bicho que fique na tua frente Tu tá derrotando todo mundo Tá todo mundo virando fogo Explodindo Tem frango na parede Só coisa que faz sentido Você entra numa sala E aí do nada... A morte, não literalmente, até porque você já tá morto, você é metade vampiro, mas a personificação da morte, né? Que é uma das comparsas do Drácula, sei lá eu como que ele conseguiu esse tipo de gangue. SquadGold, <risos> aí ele te manda uma trela ali. Oh, Alucard, tô vendo que você voltou pro castelo, você quer participar aqui da nossa tramoia? Aí o Alucard fala, vai tomar no. Ah, é, então me dá essa porra aí. E leva os equipamentos do Alucard, não leva a vida dele, não leva nada, apenas todos os equipamentos dele, incluindo o Xiaomi o Redmi Note novinho dele e a BMX irada pra cacete, que ele tinha comprado no último filha da Essa esquelética do cacete, vai ficar maromba, vai trabalhar lá com o Léo Strong. <risos> e agora largado e pelado nesse castelo, infelizmente não realmente pelado. O Lucas tem que encontrar novos equipamentos para conseguir seguir a exploração dele. Avançando mais um pouco, tu acaba encontrando a Maria, que é a parceira do Olha bem para Maria. Vocês estão olhando bem para Maria? A agora eu vou fazer o link de 100% desnecessário e aleatório. Eu disse, né, que Valkyria Profile é meu jogo favorito, né? É nesse daqui que é o primeiro, né? É... Cadê a vagabundinha? Aquelas, né? Como é que ela chama, viu? Faz tanto tempo que eu não jogo. E a freia. Ô, oh, carai! Ó, oh, vai falar pra mim que não é igualzinho. Cadê ela no jogo? Sem ser assim, essa imagem onde ela está muito belíssima. Ô, oh, carai! Não, minha filha. Eu quero muito trazer esse jogo aqui. Do nada abriu o vídeo, né? Mas tudo bem. Cadê, então? Já que abriu já... Deixa eu botar onde ela aparece. Ah, ela aí. Que bonitinha. Vai falar que não é uma gracinha. Vai falar que não é uma chuchuzinha. Esse é, esse é o... Assim... Infelizmente, Hollow Knight ultrapassou, né? Atualmente, meu jogo favorito é Hollow Knight. Mas depois de Hollow Knight, é Valkyria Profile. Olha, pra você ver. Esse jogo é muito bom. Pra quem não sabe, tem um mangá dele, viu? E traduziram pra português. Muito sensacional. E vai dizer que não é igualzinho. Ó só. Ó. Ó, oh! <risos> muito bom. Ah, e eu detonei a dublagem hum, em, em inglês, né, de joguinhos. Mas a dublagem em inglês de Valkyria Profile é simplesmente linda. Eu recomendo demais, eu vou trazer em live pra nós jogar ele. E sim, eu já platinei Hollow Knight duas vezes. Blablabla. Richter e ela tá procurando por ele onde é, onde é que ele tá nesse castelo enorme o que pode ter acontecido com o meu homem e nessa parte tem um throwback Thursday muito foda, por que que eu falei isso que o Alucard lembra de já ter ouvido o nome Belmont e aí aparece um spritezinho dos jogos antigos que é o Trevor Belmont do Castlevania 3 onde ele auxiliou o Trevor Belmont a derrotar o pai dele de novo, né porque puta que pariu, a Alucard tem dead issues porém avançando no <risos> jogo a Alucard acaba também encontrando o Richter finalmente, nossa você estava aqui no no castelo mesmo, tem alguém te procurando Por que você não sai desse castelo O que, o que aconteceu com você meu, meu compatriota E aí o Richter prova que ele virou o Coringa E pior, do Jared Leto <risos> A gente descobre o plot twist épico de que o Richter na verdade se tornou o Lorde do Castelo, ou seja, ele sentou o pau no Drácula e acabou aí ganhando os eu direitos do aluguel da pensão. <risos> Depois de derrotar dois dos monstros que o Richter tenta atacar em ti pra te matar, você avança um pouco mais no jogo e acaba encontrando a Maria de novo. Nisso ela te avisa, olha só, eu acho que esse maluco não está passando bem, tem algo de errado esse vagabundo não faria uma coisa dessas e ela te dá então os óculos sagrados. Ô, vagabundo, tô com cara de quem vê aqui para uma consulta. No Fitalmo. Então a gente sai por aí matando todos os capangas do Drácula, todos os chefes que tem E um desses capangas é justamente uma sucubus Que sim, é o equivalente de uma Igão de 1500 É uma mulher demônio do sexo que busca né, levar suas vítimas para a cama E matar las com beijos mortais Eu tenho uma foto dela carregada aqui nesse dispositivo Vamos ver qual é o efeito que ela dá em mim Ha <laughs> ha do que tu chega na área dela, tu pensa Nossa, cringe. eu tô só entrando aqui em, em mais um save E aí tu atravessa pro outro lado Não, aí, tem outro save aqui, ele tá roxo Aí você vai tentar salvar o jogo nesse save roxo Que parece que só bugou, deu um glitch no jogo E você acaba indo parar nesse mundo completamente diferente Onde você parece estar tá fora do castelo Em alguma outra situação E eles estão tentando queimar uma bruxa E aí você descobre que essa bruxa, entre aspas, era sua mãe A mãe do Alucard, Olha, que a Lisa, lindo. que era a mulher do Drácula só que do nada a Lisa começa a te pedir coisas que ela nunca pediria normalmente Ela te pede pra tu ter realmente vingança nos, nos humanos Que tu derrote, todos os humanos acabe com eles E o Alucard logo repara Não, pera aí, essa não é minha mãe Ela jurou proteger os humanos e não sei o que mais Ai, Vamos. E aí ele acaba revelando a tramóia aí da Sucubus Aí ela tenta derrotar o Alucard virando várias gostosas Eu não sei como é que se prejudicaria Aí o Alucard ignora as investidas sexuais da demônia travessa E consegue seguir em frente com a sua vida Nisso você vai avançando no jogo Uma hora você consegue explorar Grande parte do castelo E acaba finalmente Encontrando a mesma escadaria E você sabe o que isso significa Lá vem uma batalha épica Dessa vez as escadas Estão completamente quebradas Você tem que usar Algum poder especial Pra conseguir chegar Do outro lado dessa escada E quando você chega lá Tá lá o Richter te esperando Todo trevoso Ai, gente, Pra muito te sentar bom. Rola uma batalha épica Entre vocês dois Uma batalha pela vida Ou pela morte Você repara que as roupas dele Estão diferentes Daquela outra parte É porque no Sega Saturn por, por alguma razão a roupa dele é diferente A roupa dele realmente é igual a da foto Eu não sei porque no Playstation não é. é Beleza Você então finalmente consegue derrotar o Richter Ele mãe fodendo morre Qual a necessidade do pastor quando os lobos todos Cala a boca meu irmão, Para de filosofar e morre O castelo explode e você escapa de lá Parabéns você fez o pior final do jogo E acredite se quiser, segundo relatos Muitas pessoas na época acharam que esse era o final verdadeiro do jogo Porque querendo ou não, até chegar nesse ponto Dependendo de como você joga Se for a primeira vez que está jogando, etc Você pode demorar até duas horas para chegar num ponto como esse Então as pessoas realmente acreditaram que esse era o fim do jogo. Você matou um cara que costumava ser bonzinho e você foi embora. Porém, para aqueles com olhar aguçado e com atenção gamer, uma grande recompensa estava por vir, pois se você usar os óculos que a Maria te deu, você consegue ver através das tramóias do poderoso mago Shaft, o homem que estava aprisionando a alma do Richter e utilizando-se do seu corpo para fazer o terrível Gente Grande 2. <risos> Ele estava usando o Richter para tentar fazer com que o desgraçado ah. do Drácula voltasse. Você então quebra a hipnose que tava prendendo o Richter e você vai andando contra uma sala estranha de repente um laser te captura e o que você vê depois te ali, deixa ali, é de nossa. cu aberto esse <risos> tempo todo você tava numa cópia do castelo oh, oh, e o castelo isso real é sensacional, tá cara. suspenso no céu em cima de você de cabeça pra baixo. Ai, muito foda muito foda, fala sério. Eu vou fazer um parênteses aqui. É isso, gente. É muito difícil bons jogos hoje em dia. É muito difícil. A gente tem jogos com gráficos sensacionais e imersão incrível. Mas a história, a história sempre deixa a desejar, é sempre uma coisa que não te interessa muito, ou são jogos que você joga, você gosta, mas aí você esquece deles, porque eles não não tem nada demais, não, não acrescenta em nada, não muda em nada. É Hoje em dia, os jogos atuais, é difícil ter um que você fala, cara, esse jogo aqui é muito bom. Ah, esse jogo aqui, olha a trilha sonora desse jogo, olha a história desse jogo. E esse jogo te prende, te marca de alguma forma. Não, não tem mais isso, não tem. As pessoas estão muito preocupadas em fazer... Os estúdios, né? Estão muito preocupados em fazer jogos visualmente incríveis e com 4K e o caralho a 4, e aí... O personagem principal, você não se apega a ele. Não importa o que, que vai acontecer com ele. Você quer que chegar no final, mas aí também... Eu falo muito, assim, pessoal, assim. Porque eu, eu gosto muito de jogo indie, né? Já falei isso aqui um milhão de vezes. Jogo indie de verdade. Não jogo indie, tipo, straight. Isso aí não é um jogo indie. É... <coughs> Porque são jogos que, como as pessoas não conseguem dar uma qualidade muito grande, porque são estúdios pequenos, ou às vezes é só uma pessoa, elas dão tudo na história daquele jogo. Então, realmente, eu acho que é... hoje em dia falta muito disso, de jogos que tenham histórias e tramas e personagens e coisas que te prendem, sabe? É, basicamente é isso. Hum. E chegando nesse castelo você descobre Caramba, eu tava recém na metade desse jogo Chefes novos Cara a sua boca Praticamente 90% dos inimigos completamente novos Por mais que alguns sejam só uma caveira amarela flutuante Que não sai do lugar A única coisa que tem aqui é o mesmo layout do castelo Só que dessa vez de cabeça pra baixo Ou seja, ainda dá pra se divertir Ainda dá pra repensar movimentos E foi uma ideia muito genial na época Porque assim eles não precisaram gastar tanto espaço de memória Nem tiveram tanto trabalho E ainda assim expandiu o jogo muito Mas acredite se quiser Pra derrotar o Drácula, você precisa Você mesmo trazer ele de volta Então, em mais uma reviravolta incrível: Os chefes que você tem que matar pra recuperar as partes do Drácula são justamente os chefes do primeiro jogo lá pra NES que eu mostrei no início do vídeo. Vocês estão vendo como storytelling o filha da puta. puta cor! Filha da Henrique, viadão! Então depois de matar os cinco canalhas, você reúne os pedaços do Drácula e vai pra um lugar que tem uma vagina com um olho no meio, <risos> senta o pau no chefe, junta os pedaços do Drácula igual bonecão de Lego. E finalmente tá lá ele, pai e filho se reencontrando, Fiuk e Fábio pai. <risos> o Drácula obviamente quer acabar com a humanidade, pelo <risos> que eles fizeram com a Lisa ou a Lucard... Porra essa, Luca? Ele quer fazer o que a mãe dele queria de verdade, que é proteger os humanos, por mais merda que eles sejam. Então ele se sentam uma porrada mesmo. E aí, finalmente, no final da batalha, a gente tem uma das frases mais épicas que já existiu. Você já está fadado à derrota há muito tempo, desde que perdeu a habilidade de amar. Ah. Que lindo. Depois dessas palavras finais que trazem uma moral pesada, digna de um filme estilo clique, o Drácula pede perdão pra Lisa. Aliás, clique... O melhor filme do Adam Sandler, quem discorda tá errado. Se despede do Fiuk e vai embora. Agora com o pai morto, esse carinha aí tá livre de toda a responsabilidade e pode curtir essa vida de adolescente maluca dele. Porém, a Lucardi acaba reparando que ele não tem mais a pensão e morre. Mas falando sério, o que acontece é que o Alucard Acaba reparando, tipo, pelo visto Eu sou um bosta, eu sou um vampiro, eu sou parte Do problema, e aí ele como um bom homem feminista Se esconde da humanidade pra sempre E é isso Le Chateau de Dracula. Tá bom que eu acabei de contar A história inteira do jogo pra vocês Mas acreditem, a graça mesmo Vem na exploração do jogo, assim como Dark Souls, ele tem uma história que você pode Tentar seguir, mas mesmo assim, o que dá A graça pro jogo, acaba sendo Você se divertir por esse castelo enorme Cheio de intrigas, quando eu digo enorme, obviamente escastela que não é do brilhas. tamanho da porra do mapa do Red Dead Redemption 2, mas você tem que pensar que isso aqui é um jogo 2D, então cada tijoletinha desse cenário enorme é feita de uma arte que a galera realmente colocou muito apreço em fazer. E isso se torna realmente impressionante se eu falar pra vocês que esse jogo tem um total de 1890 salas. Tô deixando bem claro que esse número aqui, na verdade, ele é correspondente a cada quadradinho da grid, então às vezes uma sala é composta por 5, 6 salas, segundo a programação do jogo. Olha então esse. não, o jogo não tem 1890 salas, tá? O jogo tem tem muita sala, tá? Dá pra alcançar o 200.6% Segundo o Igarashi na época, né? Só que... Ai, garache, se você soubesse o que as pessoas fizeram com o seu lindo jogo. Desde que o jogo saiu, de tudo que é tipo de jeito, as pessoas conseguiram atravessar paredes e pegar porcentagens extras do mapa. Até o ponto que eu fui pesquisar agora e aparentemente nem importa mais. Dá pra tranquilamente pegar mais de 400% do mapa. Algumas técnicas que eu tô mostrando um cara aí fazendo, que é o Bug7139. Se alguém quiser ver os vídeos lá no canal dele, ele manda muito bem. Ele consegue fazer esses bagulho aí como se não fosse nada. E mesmo eu tendo explicado pra vocês que o jogo não tem 1890 salas, digamos que ele ainda tenha 300 salas por cada castelo. Isso é muito conteúdo que alguém foi e desenhou cada quadradinho perfeitamente do jeito que tinha que ser. E os cenários desse jogo você consegue sentir o amor que foi colocado nisso daqui. O que é muito comum nos jogos de hoje em dia a gente fazer um tileset, ou seja, uma base das artes daquele cenário inteiro. Então digamos assim, o teu jogo tem seis mapas. O primeiro mapa vai usar esse tileset e tudo vai ser igual a isso. Só que o Symphony of the Night não. O Symphony of the Night, desde aquela época ele tinha vários tilesets pro mesmo mapa. Então tem áreas do castelo que chegou a ter cinco salas completamente diferentes no mesmo espaço. Isso é um nível de detalhe e apreço pelo que eles estavam fazendo que é absurdo. Vocês têm que entender que hoje em dia isso é um tipo de jogo muito normal. Mas na época o que tinha que era parecido com isso era Metroid e talvez Zelda, que você podia ir numa área do jogo e depois voltar. Praticamente todos os jogos até esse momento eram estilo Mario. Você avançava, você nunca mais voltava pra trás porque nem tinha porquê. É. A história era completamente linear. Tanto que hoje em dia o termo para descrever esses jogos de aventura e exploração de mapas em 2D é meio. Metroidvania. Meu estilo Acho de jogo que favorito. Explicar, já que vem o nome? Eu depois já ter falado o que eu disse. O jogo tem no total mais de 20 áreas diferentes. E eu te prometo que cada uma dessas vai ser uma aventura completamente diferente. Justamente por causa dessa atenção ao detalhe que eles têm. Tipo, você inicia numa sala que tem umas árvores no fundo. E no que você atravessa para outra, você já tá num corredor com muito mais coisas luxuosas e de pedra, assim, de mármore que teria num castelo da nobreza. Só que você ainda consegue ver aquelas áreas que tinham na entrada, passando Muito por maneiro, trás. Cara. Com aquele efeito de profundidade que é chamado de parallax, que enquanto você se movimenta, o cenário atrás se movimenta em outra velocidade. Depois disso, você avança e tem água, do nada, como se alguém tivesse inundado o castelo do Drácula. Tem que chamar o encanador aí, hein? <risos> o jogo nunca fica parado. Ele tá sempre te jogando um estilo novo de cenário, algum elemento novo num cenário que você já conhece. Tá sempre se renovando. Quando você faz o caminho todo até a extrema direita do mapa, você encontra uma torre <risos> enorme, e muitas vezes que você chegar nessa torre vai estar tá chovendo, ou vai estar tá com névoa então o mesmo lugar, dependendo do momento que você for, ele vai estar tá sofrendo de algum outro tipo de efeito e na parte de baixo desse mapa, dependendo do momento que você descer, você consegue usar um telescópio pra ver um carinha viajando com um barquinho através da água, e um tempo depois no jogo você acaba descendo pras cavernas e lá tem muita água, e o Holocard é tipo o Tommy Verset do GTA Vice City, ele não consegue nadar <risos> então você acaba precisando da ajuda justamente justamente desse cara para conseguir atravessar esse Muito rio. maneiro. Também embaixo da torre tem um pequeno ninhozinho de pássaro. Dependendo do momento que você entra e sai dessa sala, você consegue ver uma evolução da vida dos pássaros. É a natureza é. acontecendo diante dos seus olhos. É São tipo o National Geographic 2D esse negócio. O passarinho vem, coloca um ovinho, nascem mais pássaros. É uma doideira. Às vezes você entra numa sala, você quebra uma parede e já pensa que esse é o maior segredo do mundo. Só que você fica parado dentro desse buraco na parede e depois de alguns segundos do nada você desce num elevador <risos> Mágico E pega não só uma armadura Muito boa, como uma luva Chamada de punho de joias Que eu diria que é a arma perfeita pra você esmurrar Aquele joinha, <risos> mas isso claro Só pra quem sabe desse segredo secreto Que você acaba de descobrir Aliás, spoiler <risos> Um pouco depois da hora. As únicas partes que repetem dos mapas são três. São as salas de save, que são sempre iguais. As salas de teleporte, que deixam você teleportar de um extremo lado do mapa até o outro extremo. E mesmo essas salas, você vai ver que cada área tem um símbolo diferente, algum animal diferente ali em cima. Pra simbolizar justamente a área que você acabou de se teleportar. Claro que você só vai reparar nisso se você conseguir parar de olhar pro pênis da estátua. Que, vamos ser sinceros, é chamativo e esbelto. E as transições entre mapas, que você sempre passa por esse corredorzinho com essas duas estátuas pulando e que diz por alguma razão CD no meio. Já foi <risos> perguntado por que que eles colocaram isso? Por que que diz CD no meio do corredor? Uh, o Iga falou que não sabe. Obrigado. Outro mapa que eu acho extremamente bonito é o da biblioteca porque quando você vai passando pelas áreas onde vão ter os livros, que deveria ser o lugar todo, porque é uma biblioteca Mas você iria se impressionar Tem mais fantasma do que livro nessa porra E livros do mal, inclusive, também Que também acho que conta como fantasma Enquanto você passa por esses pilares, você consegue ver As mesas de estudo atrás, assim, passando E atrás das mesas de estudo Mais e mais estantes de livro Dando uma profundidade muito, muito foda E ainda no assunto da profundidade muito foda Eu quero deixar claro pra vocês que esse jogo aqui Não é apenas 2D, ele tem alguns elementos 3D sim Como, por exemplo, vocês devem se lembrar Lá no início, quando eu falei sobre esse cadaria para sala do Drácula. Tem uma torre do relógio que passa devagarinho no fundo e dependendo de onde você tá, aquele modelo 3D dela gira. O uso de 3D com designs de imagem 2D neles ficou muito bem implementado nesse jogo. Você acaba nem dando bola pro fato do negócio ser 3D. É sério, deixa eu explicar para vocês o nível de detalhe bizarro que esse jogo tem para <risos> época. O primeiro boss desse jogo é o Slogra e o Gable. São dois monstros que já vêm unidos para te derrotar, só que os dois são muito fraquinhos. Você consegue chegar até eles em antes de 15 minutos de jogo, mas eles estão um mapa a do que você inicia, porém se você for até metade do caminho e voltar pra área onde a morte é arrombada roubou todos os teus itens, desgraçado ainda não me esqueci vocês estarão ali, eles vão estar lá você consegue pegar eles de surpresa indo pra aquele lugar que você ia batalhar contra Ai, eles, Ai, muito porra, bom, vai cara. isso não é detalhe épico, porra só eu achei. Tem uma sala que fica exatamente no centro do mapa, que é um relógio. E aí você já consegue sentir hum, tem alguma safadeza aqui. Só nessa sala minúscula tem seis saídas diferentes. Uma que te leva pro final do jogo, que fica no chão. Uma pra cima que você só consegue acessar depois com um pulo épico. E duas estátuas que você acreditaria que não fariam nada. Porém, se você tiver com o poder de parar o tempo e usar ele nessa sala, uma das estátuas apenas some do caminho e libera pra você pegar oh, itens. Muito e esperando um minuto, você também descobre que essa outra Outra estátua sai do caminho. Por que alguém ficaria um minuto parado <risos> nessa sala esperando alguma coisa acontecer? Não sei, caguei e gostei. E aí você consegue pegar alguns itens que vão te deixar impressionado. Porque de repente você já tá lá. Ué, que isso? Eu tô pegando o Alucard Shield, o Alucard Mail, o Alucard Sword. Que que é isso? Eu vou ficar épico já no jogo. E aí que você descobre um pequeno detalhe. <risos> Esses não são os itens épicos do Alucard. Eles são os itens do Alucard. -chi. Com o um T. O Trácula de tesão. Uma piada dos desenvolvedores para sacanear quem entrasse aqui e pensasse porra, itens épicos. Você na verdade acabou de pegar alguns dos piores itens do jogo. <risos> realmente não consigo expressar o carinho que dá pra sentir que essas salas têm. Não é a diferença de uma ilha pra outra no Animal Crossing jogo para garotas. <risos> <risos> você realmente sente que tá no via... Dark Souls, quando você inicia uma área plana e de repente você vê que você tá cada vez mais e mais adentrando aquele lugar, indo pra profundezas dele, uma hora você tá lá na entrada do castelo, depois você tá numa caverna repleta d'água, depois você tá nas catacumbas, cheias de gente morta nas paredes, linda decoração, inclusive o cheiro meio esquisito, parece um pouco o cheirinho da casa da minha bisavó a decoração parece a casa da minha bisavó agora Aí do nada você entra numa porta das catacumbas, tem pra porra de uma lava. Nunca entendi isso aqui, mas beleza, tem lava. Aí você entra em outra sala, tem o, o irmão do Frieza do Dragon Ball Z, o Cooler, preso dentro da parede. lá Sei lá que porra de alienígena é esse. Mas eu tô cagando, porque o negócio é épico, entendeu? Tô cagando. E é cada sala de boss bonita, meu irmão. Olha a sala da batalha contra esse boss, cara. Eu vou mostrar só uma, porque depois quando eu for falar dos boss, eu vou poder mostrar todas. Tem... Muitas caveiras nesse chão. Várias estátuas bem trabalhadas. Tem uma profundidade épica no bagulho. Dá vontade de beijar na boca o japonês responsável por esta... Não lembra muito aquela parte de Hollow Knight ali? Não o cenário, né? Mas o sentimento. Que, tipo, tem aquele monte de corpinho de inseto ali no... Quando você enfrenta o mestre das almas, é porque os desenvolvedores já assumiram que se inspiraram bastante em Castlevania, Metroid e alguns outros jogos. Porcaria desta arte incrível do cacete, aralho. Pegar, abraçar ele mesmo, falar, vamos lá, vamos mergulhar nessas caveiras junto, pelado. É! Tem sala especial repleta de spin você tenta entrar que nem um idiota, você pisa. Quase morre você descobre que você tem uma armadura especial que você pode vir e quebrando os espinhos com a armadura. Hum. É uma loucura, meu irmão. E se você olhar bem, essa sala, só essa sala tem um tileset especial pra ela toda, que nunca mais é usado. Se você olhar lá no fundinho, parece ter tipo uns protótipos de dama de ferro, que é aquele bagulho que te fecha dentro, assim. Tem várias dessas abertas, assim, várias paredes com espinho lá no fundo, escondida Cara, meu Deus, meu, é muito detalhe. Quando você tá descendo pra chegar nessa caverna, tem um caminho lá no fundo, você consegue ver as portinhas. Que se fosse realmente uma descida, que se fosse uma mina que alguém trabalhou, que os demônios criaram, teria que ter realmente umas portas pra eles entrarem, conseguirem trabalhar lá embaixo, fazer as paradas... Tem até essa sala aqui que parece que tem formado um saco murcho. Tem essa daqui que é digna da Câmara Secreta do Harry Potter, que você desce uma área toda que tem uma puta de uma serpente cruzando assim num pilar. Você desce, desce, desce do nada. Pau, você entra na boca de um lobo gigante de ouro. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo, mas é incrível. O jogo é tão à frente do tempo que ele tinha paredes secretas antes do Symphony of the... Oh, antes assim, pra... do Dark Souls e eles já tinham inventado a meteção de louco de colocar duas paredes secretas na mesma sala eu quando eu era viciado nesse jogo eu não sabia sobre essa outra sala eu fui descobrir com o tempo quanto mais eu olho o mapa aqui enquanto eu tô falando essas coisas e tentando dizer salas que eu acho legais pra você mais eu encontro salas épicas tem o Coliseu onde você conversa com o Richter que você mal vê essa sala é uma sala sim Hollow Knight. A inteira trabalhada pra ter, tipo, uma boss fight que não dura nem cinco minutos e você sai dela e nunca mais você dá bola. Tem uma igreja imensa que você consegue ver a luz batendo nos vitrais e fazendo a iluminação deles no chão. Tudo em 3D. Quando você sobe muito, muito, muito no castelo, você acaba encontrando uma área que é lá no céu. Você consegue ver o céu de lá de dentro e, tipo, passam as nuvens, assim, com um efeito meio bizonho, na verdade. Que negócio que parece... Tá quase o clipe de Californication. E o mais legal de tudo é que não necessariamente as áreas fazem sentido entre si. Tipo, do nada uma das áreas vai estar tá com uma meia lua. Aí você vai pra outra área a lua tá lá iona pra caralho no fundo do cenário. Você vai pra uma, tá de dia. Você vai pra outra, tá de noite. Só que eu juro por Deus, ninguém dá bola pra isso quando tá jogando. Porque é simplesmente lindo. Você fica embasbacado quando você tá olhando pro cenário. E, e no final das contas é quase como se você estivesse numa aventura mesmo. Bom, você tá num mapa de dia e você atravessa tanto tempo lá jogando que fica de noite. Hoje em dia, provavelmente, um jogo desse teria algum sistema de dia e noite real assim, que o sistema do, do céu do jogo mudaria com o tempo. Mas na época eu não tinha como fazer isso, então você tinha que deixar pré uhum. tudo. Não vamos incomodar com o Jigarashi, ele é um mestre lindo. Não fale nada ou você morrerá. Até porque eu prefiro esse método do que... Tem essa sala de um confessionário Que é completamente especial e desnecessária Que se você senta de um lado Tem a chance de vir um padre te acolher Ou um padre FDP te dar uma estocada Com uma arma E se você sentar na cadeirinha uhum. do padre Tem uma chance de vir uma mulher ser acolhida Ou uma mulher te dar um monte de espadada também Deus, me faz mirar mais, <risos> Então tipo, elementos aleatórios Só pra um detalhe bobo Tipo, divertidinho do jogo Os caras viram o potencial desse mapa gigante Que eles tinham de colocar várias Vários e vários detalhes divertidos para o player tá sempre impressionado com o trabalho que eles colocaram. E sinceramente, realmente impressiona cada pedaço. Desse castelo impressiona até hoje E eu posso provar que ele me impressiona até hoje Porque literalmente hoje eu descobri Que a entrada de Clock Tower que tem esse Cabeção decepado do Darth Vader Com verme e o nariz de fora Na verdade era todo esse tempo Uma referência a Clock Tower do Round of Blood Que tem a mesma entrada na frente Que por sua vez é uma <risos> referência A toda a travessia que tu tem que fazer pra entrar Na Clock Tower do primeiro Castlevania Que tem também uma estátua na frente Que por sua vez é obviamente uma referência Ao lobo dourado que a gente tem que Entrar na boca naquele momento. <risos> pra não dizerem que eu deixei esse easter egg de fora e também talvez um dos primeiros easter eggs de jogos que eu reparei sozinho na minha vida inteira. Se você tá andando pelo Coliseu do você of the Night, se você, não sei falar, você consegue reparar que no fundo de uma das áreas tem esse boizão gigante aqui. Se você prestou atenção no vídeo, você deve ter reparado que ele também é uma referência ao Round of Blood, ao boizão maluco que segue Richter. Richter, provavelmente, é derivado de Ricardão, né? <risos> é, Ricardão. Entenderam? Porque ele corneou. <risos> o... O... O... O... E vamos lá pro momento Sega Saturn Incrivelmente na versão de Saturn Você tem dois mapas novos Que é a prisão amaldiçoada Sei lá do que E o jardim subterrâneo Que eu acho o mais legal desses dois aí é, Mas seu xismo não vale aqui Isso é uma review e não um canal de opinião Nossa chega moleque eu não tinha muito mais um Tem gráficos completamente novos de cenário E também tem inimigos novos O único problema é que os inimigos dessas áreas São tos comer, irmão. Acho que só meus inimigos por imagens desse jogo aqui já foram suficientes pra eu o nunca querer jogar animal. essa versão. Porque tem inimigos incríveis como fantasma de lençol, não. que tal a árvore sorridente? Tá <risos> tomando cu. E sinceramente a coisa que pra mim sempre foi a mais legal dessa área é que no Playstation eles não conseguiram colocar ela. Só que logo no que tu entra, a primeira tela que tu vê do castelo, tem uma aberturinha assim embaixo. E aí você fica se perguntando como é que você entra aqui na gameplay normal, só que no fim você nunca entra lá. Só que, claro, sempre tem alguma artimanha safada que nos deixa atravessar esse buraco. E vê que tem o início dessa caverna. Onde na versão de Saturn você acabaria entrando pro jardim. Nessa versão você só consegue chegar até um save point. Esse save point tá todo detonado, tá tudo <risos> todo cagado estranho, porque ele não tava programado, ele tava pela metade, então fica eternamente a dúvida de quão bom poderia ter sido essa área se ela tivesse saído ainda pro Playstation, e ainda no assunto de coisas que misteriosamente foram deixadas no jogo com os códigos especiais você consegue acessar essa sala de debug, que é onde normalmente os desenvolvedores testam o jogo então tem dá pra ver que tem bastante bloco de colisão pra justamente testar se ela tava funcionando eu lembro de ver isso aqui quando eu era menor e ficar muito encantado com essa ideia de conseguir ver o que rola por trás dos jogos <risos> É tipo ver um making of esse muito feio. uma criança ou um jovem a querer produzir essa é a única jogos, crítica é que eu tenho a fazer the só que nesse caso pode ser um pouco assustador porque tem um idoso japonês falando sobre o trabalho dele na Konami hoje mas temos e foi a língua nipônica, né? a língua da japonesada Esse jogo aqui segue pra mim tendo talvez uma das artes mais bonitas de cenário Que eu já vi na minha vida em pixel art É um exemplo pra mim, é uma coisa que eu sempre tentei muito copiar Quando eu era menor e nunca consegui Porque é um estilo de arte absurdo de tão bom E que só vem pra complementar um jogo que tem uma gameplay Épica Le gameplay de cette merde. Esse foi um dos primeiros jogos do Castlevania Que você não era um Belmont E o que significa isso? Você não é obrigado a usar o chicote Você pode usar qualquer arma que você quiser Olha que maravilha e isso foi uma coisa bastante importante pro time Enquanto eles estavam desenvolvendo o jogo Porque eles queriam dar mais opções pro jogador E aí entrou todo tipo de arma maluco no jogo Só que pra caberem essas armas A gente tinha que ter algum lugar pra guardar elas Então esse foi o primeiro Castlevania que também colocou um inventário Eu sei, sem, sem contar isso. Esse. Sem contar... Inclusive, momento curiosidade gamer aí, o Igarashi informou numa entrevista uns tempos atrás que esse menu aqui, na verdade, não era pra aparecer assim. Esse menu é feio pra caramba, porque ele, na verdade, foi feito por um programador e não por um designer, porque não deu tempo de acabar o menu melhor antes de lançar o jogo. E a mesma coisa, inclusive, aconteceu com a introdução do jogo, que tem um castelo em 3D. Um funcionário lá disse que conseguia fazer sim a tempo, ele até conseguiu, mas ficou sem textura. E nesse inventário, você guardava armas, itens, equipamentos, Todo tipo de coisa que você pegava E aí com tantos slots vazios Você pode começar a criação de coisas muito malucas Tem uma espada que ao invés de você balançar ela Você joga ela pra frente Ela cria um rastro Escrevendo uma palavra em alemão Que acho que é verboten Vou deixar pra vocês traduzirem aí Porque eu tô com preguiça Mas sinceramente acho que deve ser alguma tradução Tipo laranjinha Tem uma espada que é um drop raro de um monstro Que tu tem que ficar entrando e saindo das salas Farmando ele Até o momento fatídico em que ele dropa a arma E no que você pegar essa arma Você se torna Destrutível. É sério Ela ataca tão rápido Que é impossível você tomar Um sequer hit de algum inimigo O único problema é que Como você tá fazendo um movimento repetitivo Por 30 minutos Como se você fosse o Charles Chaplin Sentando o pau numa camisinha voadora Do nada você começa a se acostumar demais A entrar e sair dessa sala Pra tentar dropar o item Então às vezes ele dropa E você só sai da sala por instinto Isso já me aconteceu umas três vezes na vida Me levando a perder aí Pelo menos uma hora e meia da minha vida De forma completamente inútil E um dia eu vou querer essa Uma hora e meia de volta Quando eu tiver na minha Cama, no último suspiro, olhando pro rosto de minhas crianças e dizendo: Cê é louco, valeu a pena pela Cris Green. Um item que é uma foto do Drácula que tu pega e quando usado, ela cria uma foto do Vlad Tepes Drácula atrás do Alucard gigante, que é aquela pintura clássica. E esse jogo aqui, inclusive, é um dos poucos jogos em que vale a pena você usar um escudo. Eu normalmente não sou fã de escudos, e na verdade, mesmo nesse jogo, eu evito usar o escudo. Até porque normalmente ele só serve pra você se defender de algum projétil, um ataque de espada mesmo, ele não consegue segurar, sabe? É. Que nenhum escudo deveria. Na vida normal, foda. Porém tem uma arma que quando equipada junto com um escudo, cria uma magia especial para cada um dos escudos. E aí meu amigo, vem coisa maluca. Tem um cabeção decepado. Tem a medusa atacando uns laser tentaculoso do olho. Tem uma mina com um bumbum bacana. E acredite se quiser, você pode sumonar o espírito de uma vaca. <risos> Oh, toma. E os escudos também são usados pra fazer speedrun do jogo, porque se você se vira de costas e aperta triângulo, você dá um dash pra trás, que eu chamo o famoso varrer o pó do chão do castelo. Só que acaba não sendo tão rápido assim, porque você tem que esperar ele acabar a animação. Só que com o escudo, você consegue puxar, cancelar a animação e voltar pra ela. Então você fica clicando rapidinho, triângulo, bolinha, triângulo, bolinha, triângulo, bolinha, triângulo, bolinha. E aí você começa a andar super rápido. Então os speedrunners, eles são mestres nisso, como em tudo, né? E eles conseguem fazer essa técnica como se não fosse nada. Eu oh. nunca consegui nenhuma vez na minha vida, eu acho. Ah, Mas esse jogo que tem realmente muito <risos> tipo de arma pra época Eu acho que o único problema que eu conseguiria considerar Aqui é que a maioria delas são espadas Você também tem um ou dois cajados Ali, você também tem as luvas especiais Lá para poder dar soco, mas o que acaba fazendo O jogo valer a pena realmente é a quantidade de armas Diferentes que ele tem, mesmo que a grande maioria Sejam espadas. E esse jogo também tem os Sub-itens, que são uma coisa clássica dos Castlevania, que normalmente podem ser usadas só pelos Belmonts e pelo Alucard, aparentemente Os sub-itens são basicamente a arma Secundária que você carrega com você Tem aquele relógio que eu já expliquei que ele pode parar tempo, tem uma água benta que você taca e ela faz um foguinho no chão onde ela caiu tem essa cruz simples aqui que basicamente invoca Jesus Cristo giratório, em a adaga que você lança pra frente reto e você te invoca ai <risos> <risos> Eu parei sua parrinha do nada. Você e ela faz um foguinho no chão onde ela Tô caiu. Bom. Tem essa cruz simples aqui que basicamente invoca Jesus Cristo giratório. Tem a adaga que você lança para frente reto. Você consegue lançar várias bem rapidinho. Tem a bíblia maluca que ela fica girando Meu na tua Deus volta assim fazendo tipo um escudo protetor. Tem o cristal que é uma bosta. Ele faz um zigue-zague nas paredes, sai quicando assim normalmente erra 100% dos Ai, bichos Deus, Tem uma pistola com um gatilho gigante que solta raio Tem um machado que faz um movimento de parábola, entendeu? É pra isso aqui que serve a matemática da escola Pra é jogar machado <risos> E finalmente pra fechar com chave de anos, Colossal Tem a mãozinha que joga sal você <risos> sem querer, eu juro por Deus Essa mão é estúpida Ela só vai, joga um salzinho no chão Como se fosse aquele meme do cara jogando sal Que já tá mais do que batido hoje em dia E aí tu reza pro bicho passar e pisar naquela porra Não consigo imaginar uma situação em que isso vale a pena Não recomendo Retiro tudo que eu disse no último meio minuto Pesquisando aqui, o vigente que realmente é profissional no jogo Usando a porra do sal direito e acertando os monstros E aparentemente Não. ele consegue sim dar um ataque forte Vou usar? Não Quantos equipamentos? A gente <risos> tem vários que são bem interessantes Interessantes de comentar, por exemplo, um que eu acho que eu já comentei também Que é a armadura que deixa você quebrar os espinhos Não faz nenhum sentido, porque ela é só um peitoral Mas você consegue quebrar espinhos com ela Seu pé aparentemente se torna parte da armadura E por falar em pé, tem uma bota que você pode vestir Que segundo a descrição, ela te deixa mais alto E eu medi, e é verdade, você fica alguns pixels mais alto O jogo só estica sua imagem verticalmente Mas eu acho um detalhe tão incrível que eu precisei colocar no vídeo Tem uma capa que deixa você mudar a cor de fundo dela. Então, essencialmente, se você ah, quiser, você pode andar pelo castelo com uma coisa. capa cor de croma, colocar uns memes divertidos, cheat posters, atrás da imagem do jogo. Tem uma armadura especial que deixa você ganhar vida enquanto você anda. Então, a cada três segundos andando, você recupera um de vida. Mas isso daí é bom para quem gosta de um bom esporte e de sair de casa pra se mexer um pouco mesmo, agora ainda mais nesse coro. Não sei o que foi isso, desculpa, gente. E a armadura mais épica de todas. A Axilord Armor, que quando vestida te transforma em um Axe Knight. Dos antigos inimigos do Castlevania, que agora você pode se tornar ele e jogar machadinhos loucamente pra frente. Que é um dos segredos mais legais, eu acho, desse jogo e o método de conseguir é mais incrível ainda. Porque envolve você gostar de dar quicadas na bunda de um velho. Você vai até a biblioteca e tem o famoso velho vendedor de itens Só que você repara que embaixo dele tem um gapzinho assim na cadeira como você se tivesse sentado o tempo inteiro em uma privada cadeira Que ele pode cagar e jogar direto pra um sistema Nossa. de encanamento Do que que eu tô falando? E aí você chega com visão que na sala de baixo tem o mesmo buraquinho Só que no teto Aí você já sabe o que que eu tô pensando, né? Você pega a bota de gravidade dele, que te dele na bunda do velho <risos> E eventualmente do nada ele vai dropar esse item pra você Damn, son. Where'd you find this? Ainda falando sobre itens que são legais tem um itemzinho de cura que é um amendoim E normalmente você atira o item de cura pra frente Só que o amendoim é diferente Você segura pra cima e ele sai voando bem alto E volta na boca ah, do Lucard Infelizmente o Lucard é todo duro e não fizeram uma animação especial Então não dá pra ver a boca dele levantando Mas acho que ia ser é mais gasto de dinheiro ainda né? Os anéis do jogo eu diria que quase não tem nenhum de muito interessante pra citar Só que tem dois que são obrigatórios pra você zerar o jogo Como se já não bastasse o jogo ser cheio dessas coisinhas escondidas Que podem deixar você preso na metade do jogo Pra você conseguir acessar aquele buraco na sala do relógio, você tem que estar com dois anéis, o Gold Ring e o Silver Ring, e lendo a descrição deles, você recebe um grande enigma: Vista Relógio em uma <risos> Hello, como é que vocês estão? Obrigada por seguir, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão muito bons ou vocês estão incríveis? Ei, Madruga! Quantos milhões de anos? Como é que vocês estão? <risos> Obrigada por seguir. Tá ah, calmo. Não se preocupa, segundo a manual, calvície é aquela. <risos> ah, eu tô bem, o que vocês estavam fazendo lá de bom? <risos> Tava jogando o quê? Madruga? Ah, Resident Evil 6. Ai, eu ia jogar hoje também, né? Mas meu PC deu problema. Você perdeu. <risos> ah, não. Não precisa agradecer, não. Tá doido? Tamo junto. Ai, ah, que bonitinho. <risos> Meu filho, como assim ajeita a postura? E a postura de maloqueira? Como é que fica? Eu, hein? Ah. <risos> ajeitei, ajeitei até a blusa. Vocês gostam de... Castlevania? Quem fala que é Solvênia tá errado, hein? Vocês curtem. A gente tá assistindo um pouquinho so... Falando um pouquinho sobre o jogo. Eu gosto demais. Meu estilo de jogo é Metroid, né? Metroidvania. Eu gosto muito. Tô morrendo de sono. Já vai, Mimi? Descansar? Vou suger minha mesa. Tirar um cochilo. Descansar a calvície. <risos> Seu funeral? <risos> pois é. Gente, pode ser que essa live caia a qualquer momento. Então, né? Só para desencargo de consciência para depois vocês não falar que eu não avisei. Eu avisei. Deixa eu voltar aqui. Em torre Fundindo isso, você tem a frase Todo maconheiro dá tá o anel Obviamente, use-os na torre do relógio E aí você coloca a porra do anel no dedo na torre do relógio E abre o buraco no chão Igual inesperado, mas às vezes uma leitura pode ser sim difícil Ainda mais quando você não fala inglês como primeira língua, né? Complica bastante nos jogos Eu mesmo ficava preso em tudo que era jogo que eu jogava quando eu era pequeno Vai tomar o de Playstation 1 E tem o um Anel de Ares Que eu acho que tem uma das melhores descrições Porque tem o número 24 em cima e ele te dá a força de 24 homens Só se for direto no toba, né? E... Só que o mais louco do Alucard é que justamente por ele não ser Belmont Ele não só tem todas essas coisas e itens Como ele também tem poderes especiais Por ser o filho do vampiro mais épico do mundo Tem combinações que você pode fazer no controle Como se fosse uma porra de um combo do Street Fighter Que você consegue soltar alguns ataques especiais Então você vai lá, coloca a camisa por cima do controle Esmigalha ele muito rapidamente E do nada sai uma voz do Alucard Como se estivesse falando de dentro de um pote Com a pior gravação vocal do mundo <risos> E aí, Plau ele só um <risos> ataque especial e é sempre muito incrível. E não para por aí, esse nosso amigão, Alucard, também pode se transformar em três coisas diferentes. Olha que diferentes. arte bonita. Fora um grande e gostoso. Vai, cara, vai. Ele pode se transformar num lobo, é um lobo bem magrinho, inclusive, tá precisando de uma, de uma comidinha, tá parecendo um vira-lata desnutrido. Quando o lobo, você pode correr por aí, você pode morder os outros. Inclusive, você pode nadar como um lobo, hein? Dica Gamer. Você também pode se transformar no morcego, você consegue voar por aí muito rápido, alcançar lugares que você não conseguia antes. Pode tacar uma bola de fogo é, coisa que todo morcego faz, claro. E você pode também soltar um mijão pela boca que fora iluminar áreas escuras, você depois com outro upgrade também pode usar pra dar dano nos inimigos, porque nenhum zumbi gosta de urina no rosto. E por último, você também pode se transformar em fumaça. Isso mesmo, fumaça. O dá uma baforada num pendrive e se transforma automaticamente no Vape God. Isso é usado para atravessar algumas paredes no jogo que são feitas de grade. Mas você também pode usar para atravessar inimigos que você não quer combater. Como um bom covarde. <risos> e o poder final da fumacinha é se tornar uma fumaça oficial de malboro. Que você consegue deteriorar o pulmão das vítimas só de passar por dentro deles. E aí você pensa, nossa, você já tá me dizendo muito conteúdo? Não é possível que tenha mais coisa. Você já você basicamente já falou o mundo inteiro de conteúdo? Não tem mais. Você pode nunca estar sozinho nessa aventura, porque o Alucard por ser um vampiro, também tem familiars, que são basicamente alguns demônios especiais que são controlados por ele. Eu gostava que da que fadinha. Ele, né? Não faz adianta. Os empregados voadores do nosso amigo. Você pode ter um morceguinho que é seu companheiro que te ajuda por aí voando. Porém, eu tomaria cuidado quando o Alucard virar um morcego também, porque pode acabar rolando algum tipo de romance aí que a gente não faz tá esperando. <risos> tem um fantasminha que ele é lento pra um senhor cacete, só que se ele conseguir chegar e entrar em algum bicho, ele dá um dano Absurda, ainda mais se você começar a subir o nível dele. Porque, sim, todos esses bichos dá pra dar upgrade. Tem a Fadinha, e essa daí é uma das mais fodas, porque ela te ajuda te dando vida, então quando você menos espera, ela vai lá, te taca algum item que você tinha, que você não sabia. Ela não tem nenhum ataque, mas ela tá sempre te protegendo. E ela também é, é capaz de encontrar bom algumas demais. passagens secretas e avisar pra Alucard, o que é muito bom. Tem também o Demônio, que também ataca os inimigos de perto, só que ele tem um poderzinho especial que é muito útil, que ele consegue apertar botões, que às vezes estão escondidos dentro de uma parede, onde o Alucard não conseguiria entrar. E finalmente, talvez um dos mais épicos, que é a Espada Voadora. Esse espírito... O espírito de espada tem um ataque absurdo, ainda Esse mais espírito. se você conseguir upar ele até o final. Ele é meio doido das ideias, às vezes ele vai errar os ataques, mas quando ele acertar, o dano vai ser absurdo e absoluto. E também tem uma parte divertida, que a partir do nível 50 você também pode empunhar ele, como se fosse uma espada sua mesmo. Na versão japonesa do jogo também tem mais dois amiguinhos voadores aí pra você, só que um é só uma versão mais engraçada do demônio, porque o nome dele é Nose Devil, tipo, demônio nariz, é... Não sei... É comédia de japoneses, não dá pra entender E tem uma fadinha que também te dá mais poder de cura Só que a única coisa divertida desse daí é que quando você se senta numa cadeira Tem uma chance dela começar a cantar pra você Fofo, mas tira o cu do meu ombro Ai sim, o Alucard <risos> pode sentar em cadeiras é, Mas até onde eu me lembro, isso aí não, não muda nada na gameplay do jogo Você só fica sentado e tem, tem uma animação especial que eles gastaram dinheiro pra fazer. Tá aí, ó. Tempo e dinheiro colocados nisso. Se não tiver de bom tamanho pra você, você também pode jogar no Lucky Mode usando um código especial. Quando você for entrar no jogo, você coloca o seu nome como essa porra aqui que parece... Sei lá, com chave do Pix E aí você pode entrar no modo que você tem mais sorte Mas acho que o jogo é mais difícil Colocando o nome Richter no menu Você também pode jogar como Richter Então sim, tem toda a campanha Só que agora como um Belmont Você também pode jogar direto como o Axie Armor né Aquele lá que eu já comentei sobre Só que na versão de Saturn Obviamente teria mais coisas, né? E lá vamos nós Na versão Na versão de Saturn, o Richter que você joga Não é esse com essa roupa nada a ver Que era a roupa do Round of Blood Você joga com o Richter com a roupa da imagenzinha do jogo mesmo que é a roupa que ele deveria estar, o sobretudão azul. E você ganha mais um personagem jogável, que é a Maria. E aí ela tem uns poderes oh, doidos, que os bichinho os bichinhos dela. Eu não sei muita coisa sobre essa parte, porque eu nunca joguei. Mas eu sei que ela tem um dragão incrível lá, que sai comendo as pessoas pela tela. <risos> Parece absurdo E o único problema de você ter tantos poderes incríveis Armas divertidas Amigos épicos para te ajudar É que acaba tornando o jogo relativamente fácil Dependendo da arma que você estiver empunhando E é uma das maiores críticas que as pessoas têm atualmente Contra Ué. esse jogo Ele é meio desbalanceado porque os inimigos e os boss Acabam ficando só muito fracos <risos> E por falar neles, vamos falar um pouquinho sobre... Merde que habita terre Esse jogo aqui também trouxe uma coisa chamada bestiário, onde você pode ver todas as bestas, né, os monstros que você derrota. É tipo como se fosse um glossário dos monstros. É uma coisa que já existia no Pokémon, que tinha inclusive a frase gotta catch em all, justamente, tenho que pegar todos eles, e era a vontade que dava, porque por alguma razão a gente tem essa satisfação em ver que a gente completou uma lista de coisas que antes havia um buraco. O ser humano é burro e estúpido e sente Sim. conquistas e? em coisas fortes. Fúteis, graças a Deus. E esse jogo não é diferente dos outros ah, Castlevania. Vários dos inimigos clássicos dos jogos antigos estão de volta. Como os esqueletos, os morcegos, os zumbis, os homens peixes. O nome da internet tá muito ruim, os Metade do corpo de uma mulher que parece uma cigana presa pela cintura. No rabo de um monstro gigante, sem olhos. Verde todo, deformado e contorcido com dedos que parecem as pontas de tentáculos de um polvo. Só coisa básica. Brincadeiras à parte, esse castelo é gigantesco e você sabe que eles vão ter que trazer todos os inimigos que eles já fizeram na vida e mais pra conseguir ocupar esse espaço. E eles conseguem, amigo. Tem esse vagabundo que gira essa bola de ferro e joga ela longe, te dá um dano absurdo no início do jogo, mas apenas se você jogar mal pra cacete... <risos> como eu, um grande game. Nos jogos antigos a gente tinha uma medusa de cabeça voadora, que já era estranha o suficiente, só que nesse jogo aqui a gente vai um passo além, a gente tem uma cabeça de medusa voadora amarela, que se encosta em ti e te petrifica. Então fica vindo ondas e ondas dessa porra, como se você estivesse entrando no mar e os peixes viessem te cumprimentar você toma porrada de tudo quanto é lado dessas medusas e toda hora você tá sendo petrificado. E só tem uma coisa boa em ser petrificado nesse jogo, que existe uma chance mísera de você se transformar nessa gárgula épica e foda aqui, super ed, que acredito eu que talvez seja pra ser aí, quem sabe a forma de demônio do Lucard, né? Vai saber. Pô, na moral, eu tava atrás agora. Eu tava atrás de um vídeo pra colocar, pra mostrar pra vocês a gárgula. Olha a qualidade desse vídeo. O vídeo tá rodando a um frame por segundo, parece uma apresentação no PowerPoint. Parece uma planilha do Excel, o negócio, mano. 2008, esse é o problema de pegar footage pra essa porra desse jogo. Um dos boss do jogo é, inclusive, um doppelganger do Alucard. O doppelganger é, basicamente, uma cópia tua. Uma réplica da tua aparência, ele, inclusive, tem os ataques do Alucard. Só que esse boss acaba se tornando um dos mais toscos do jogo quando você descobre que você pode só parar o tempo que ele fica paradinho. Toma, essa é o mesmo. Haha! <risos> <risos> é sério, o cara que fez esse vídeo aqui que eu tô mostrando pra vocês é muito ruim pelo... o, cara... o cara pausou o tempo com o um monstro dentro dele Sentando a porrada nele no canto eu Só tinha um dever um Os inimigos que me deixa mais triste nesse jogo de ter que derrotar É o guerreiro da coruja Porque eles são dois inimigos juntos Ele é um guerreiro e ele tem uma coruja Se você matar ele primeiro, a coruja fica triste e te ataca Se você matar a coruja primeiro, ele cai de joelho no chão e fica lá de luto. Oh. E é uma das imagens mais tristes dos jogos. E claro, o Alucard, com uma pessoa de bom coração que ele é. Se aproveita do momento que o cara tá debruçado pra sentar porrada nele. Mas de novo, um detalhe muito foda e que dá uma profundidade a mais aí pra um personagem que normalmente seria só um inimigo que tu espanca num jogo, ainda mais nessa época. O mini-boss piroca que sai do teto. Tem os ectoplasma que parecem uns catarro, parecem umas bolas de chiclete quando tu masca vários na boca e cospe tudo no mesmo lugar. Um dos inimigos mais poderosos do jogo também, o sapo. Que é um sá. Sá. E claro, não podia faltar outro memorável inimigo desse jogo, a Hã. A mulher pelada <risos> azul que taca cristal de gelo em ti e dá um grito do gemidão do Zap. Tem o Homem de Lama que parece um homem feito inteiramente de fezes. E a parte mais incrível é, só tem um lugar que você consegue encontrar esse bicho. Tem uma batalha contra um demônio no jogo, e esse demônio ele é um summoner. Ele consegue invocar outras bestas, né? E uma das invocações dele é justamente o homem fezes aí. Então se você não esperar aquele cara invocar o homem fezes, você nunca vai ter ele no bestiário. Tornando seu bestiário uhum. incompleto e você uma pessoa incompleta. Uma das batalhas mais difíceis do jogo, o hipogrifo, um animal que... Eu não sei o que que faz, porque sempre que eu chego na batalha, a gente só assenta porrada nele num canto, ele não se mexe. O Akmodan, eu não sei o que que faz, porque sempre que eu chego na batalha, a gente só senta porrada nele num canto, ele não se mexe. Tem o Karazumuk, eu não sei o que que faz, porque, se porque sempre que eu chego na batalha, a gente só a porrada nele num canto, ele não se mexe. Tem o Boss, que é finalmente a Medusa inteira, eu não sei de onde tiraram tantas cabeças de Medusa, se a Medusa existia no universo esse tempo todo e tinha só um, mas tudo bem. E a Medusa, inclusive, é outro daqueles boss que a gente... eu não sei o que que faz, porque sempre que eu chego na batalha, a gente só assenta porrada nele num canto, ele não se mexe. O Maluco Insano da Voa maluca. Uma das batalhas marcantes também é o Minotauro e o Lobisomem na mesma batalha, porque eles são inimigos que tinham também no Rondo of Blood. Um inimigo que eu simplesmente gosto do design é esse daqui, que são dois caras carregando uma cabeça decepada de demônio que cospe fogo. Eu não sei por que eu acho isso legal, mas simplesmente sempre achei um design bacana. Até porque Ai, se é você muito quebra só um eu. deles, a cabeça cai assim no chão. Só que em compensação, se consegue quebrar a cabeça primeiro, um deles tenta dar no <risos> pé correndo rapidaço. Que tem coragem. E um que eu acho muito bonita, a pixel art, é o Valhalla Knight. Que é esse cavaleiro que anda a cavalo. Só que o cavalo dele só tem duas pernas. Porque ele tá cortado pela metade. Mas o gráfico dele é muito bonito. Eu sempre achei muito boa a animação dele andando. Tem esse idoso aqui que parece algum vilão do Scooby-Doo. E reclamaria dos malditos adolescentes do cachorro idiota. E depois está com o foguinho do lampião dele. Tem o Armadura com cabeça de cavalo. Tem o Armadura com cabeça de leão. Tem o Boss que passa do Valdemorte roxo chique. Pra um uma lagartixa grande de pé. Eu não sei. A pele dele explode. Ele vira um monte de osso. <risos> e aí ele explode de novo. Um dos inimigos mais perigosos do jogo inteiro. É muita coisa num jogo só, cara. Muita. Pula. Em você A Sucubus, mulher sexy linda A mulher presa dentro de uma flor, mulher sexy linda Um dos boss mais bizonhos de todos O Falun Que todo mundo hoje em dia conhece como Legion Que é justamente uma legião de almas presas Em uma grande bola Que fica sempre caindo Pessoinhas de dentro dela E aí você tem que destruir Essa legião de pessoas Pra conseguir alcançar a bola Pra bater de novo E aí do nada Cai em pedação E revela que por dentro Ela tem esses tentáculos Que atiram um laser É uma maluquice Mas o cenário é... Tem todo tipo de esqueleto também Tem um esqueleto boomerang tem o esqueleto normal Tem o esqueleto gorila, que ele é extremamente importante Pra conseguir acessar uma parte do jogo Porque tu tem que fazer ele te acompanhar Até uma certa plataforma para que ele jogue o barril dele e estoure essa plataforma É um saco fazer ele ir até lá Eu não sei porque que inventaram isso Eu não sei porque nenhum dos nossos ataques de fogo Não explodiria a mesma barreira Mas tudo bem, barril, diversão, Donkey Kong tem esqueletos com mosquetes, tá ligado? Aqueles rifles antigões. Tem um esqueleto que carrega a própria cabeça, tem um esqueleto que chuta a própria cabeça. Ele fica toda hora atrás da própria cabeça, só que ele acaba chutando ela, daí ele segue correndo atrás dela só pelo som. É uma batalha incrível. E uma curiosidade que claro, eu acho o jogo muito é legal muito é, é, é que completinho. o é falou que quando eles estavam desenvolvendo o jogo, eles queriam fazer um esqueleto especial que ia ser o esqueleto do candelabro. Porque esse jogo inteiro, tu anda por aí quebrando candelabros, e de dentro desses candelabros sai um coraçãozinho, que representa a tua mana. Tu quebra candelabros pra pegar pegar mana pra ti, pra tu poder usar as magias. O problema é, se tu entra e sai de uma sala, o candelabro simplesmente reapareceu. Quem recolocou esse candelabro? Aí que entrava o esqueleto dos candelabros. Ia ser um esqueleto que quando você entrasse rapidinho em outra sala, ele ia estar repondo aquele candelabro que você estragou. Eu acho uma ideia... Lá vai eu de novo. Não adianta, não tem como. Eu vou ter que falar. Mas é igualzinho no... No Hollow Knight. Que... Quando você encontra o... O inseto reparador, porque ele é a justificativa de que estão arrumando as plaquinhas que você destrói no decorrer do caminho cara tá tudo interligado, só não vê quem não quer é muito divertido E que ia ser um detalhe muito interessante pra colocar no jogo Que é basicamente explicar como é que itens respawnam Isso é muito cabeça Mas tem até esqueleto verde que solta Kamehameha Então eu acho que eles já fizeram tudo que eles podiam Tem uma cobra de osso, bizonha, insana Que é controlada por um anãozinho tem a porra do Frankenstein com um martelão E o Frankenstein consegue se embolar Se assim, ele vira uma bolinha e sai girando Que é um ataque menos Frankenstein do mundo Mas tudo bem Uma batalha de boss para mim é uma das mais criativas desse jogo Porque ela é um throwback do Castlevania 3 de NES Em que eu falei lá pra vocês que o Alucard Ele batalhava ao lado do Trevor Belmont E ele trabalhava também com mais outras duas pessoas Que era a Sifa e o Grant E essa batalha é justamente contra Grant. esses três personagens Que na antiguidade foram amigos do Alucard que dessa vez são apenas farsas Inventadas para tentar enganar Alucard. Outros dos sprites mais bonitos e ao mesmo tempo mais nojentos desse jogo é o Lorde das Moscas, né, o Beuzebu. E ele aparece nesse cenário que é imenso E ele tá todo pendurado por ganchos E a carne dele tá aparecendo E você tem que acertar os membros dele E aí você acaba decepando cada membro E o um membro cai tipo pegando fogo, estourando E enquanto isso tem tipo uns abelhão Umas moscas gigantes tentando acabar contigo É uma batalha bizarra Mas pra oh, mim talvez então, é uma das foda. mais épicas e marcantes do jogo Justamente pela, pela dimensão muito desse foda. boss Que ele não cabe na tela inteira o tempo todo Outro boss que também não cabe na tela inteira É o Galamoff, que ele foi inventado justamente Justamente para ser o boss mais difícil do jogo. Os ataques dele são incríveis, ele tem uma vida absurda. Para mostrar para vocês como absurda a vida é dele, o Beuzebu, que eu acabei de falar que é gigante, tem 2 mil de vida. O Galamoth tem. Ele tem poder de raio, ele tem uma porra de uma arma enorme, porque, né, ele é gigante, ele pode pisar em ti, e ele dura uma eternidade para matar. Só que, claro, um bom jogador de Symphony of the Night sabe que esse jogo é quebrado. E com as armas certas, você consegue matar ele em menos de um minutinho ali e tá tudo bem. E por armas certas, eu quero sim dizer um escudo. Pra mim, sinceramente, o único boss que esse jogo realmente peca é a morte. Porque a primeira versão dela é até legalzinha, assim. Não é das melhores, sinceramente, pra mim, a morte mais bonita, eu acho que é a do Round of Blood. Que ela tem um dos sprites mais legais, ela segurando a foice, é tudo muito bem detalhadinho, bonitinho. Mas tudo hum. bem, eu conseguiria aceitar essa primeira forma da morte do Symphony of the Night. Beleza. Até que ela se transforma nisso aqui na segunda forma. <risos> que acho que até hoje é um dos piores designs de segunda forma que eu já vi na série Castlevania. E olha que eu tô sim me lembrando do cabeção enorme do Drácula no Harmony of the Sonens, tá bom? Aquilo lá jamais será perdoado. Ah! E claro, tem coisas especiais sobre esses inimigos. Tipo, tem o Cthulhu nesse jogo aqui, só que tem um grande problema sobre ele. O nome dele não é Cthulhu, é Malak. Bom, beleza, talvez eles não pudessem usar o nome, né? Por ser de um escritor na época, talvez não pudesse, né? Beleza. Uh, não, na verdade o nome dele nunca foi esse Em japonês o nome dele era Evil E por alguma razão quando passou pros Estados Unidos eles traduziram para Malak E tudo bem, beleza? O Fulo tá num jogo aí com um nome diferente até que você repara que o nome Cthulhu na verdade tá no jogo Só que em outro monstro É nesse cara aqui, esse corno Que não tem nada de Cthulhu O nome dele em japonês era Devil Que é só demônio E aí quando foi traduzido o jogo eles meteram Não, beleza Esse aqui é o Cthulhu E o Cthulhu, ele é, é Malak Seja lá o que Malak seja Vai tomar no cu Estados Unidos E sem mais delongas O melhor de todos os inimigos já feitos em um jogo 2D Um inimigo que dá pra ver que pelo menos 5 equipes foram chamadas pra trabalhar nele Porque tu sente o detalhe emanando dele Programação Emanando. perfeita, arte perfeita. Esse é o futuro dos jogos. Eu apresento pra vocês mesmo. <risos> Mas calma que essa não é uma mesa comum. Ela tem também um vaso de plantas voador. Vamos dar uma olhadinha nos monstros extras do Saturn, que eu realmente não sei o que dizer pra vocês. Eles apenas são muito mais feios do que os outros. O que eu sinto é que muito provavelmente um artista diferente fez esses monstros, porque nenhum deles tem nada a ver. Eu acho que a gente já comentou sobre a árvore com o rosto ridícula e o fantasma que usa aquele design meio lençol da vida. Mas a gente também tem o quê? O poltergeist mãozudo, o líder esqueleto que parece ter um cabelo roxo, sei lá que desgraça é essa... Um demônio bombado e mãozudo de fogo. Tá pegando fogo, bicho! <risos> e esse troço. Eu, eu nem. Eu é eu um peixe sei. beluga. Não, é um pássaro é um benito, peixe beluga. Bola ave. Alguns desses inimigos parecem ter a quantidade de cores normais que eles tinham. Um destaque bom, com um contraste bom entre as cores. E outros têm um design terrível. Eu não sei o que aconteceu. Parece um cachucando manga. Uma pena que eles sejam feios assim. Mas pelo menos conteúdo extra aí no Saturn. Óbvio que eu só comentei alguns desses monstros, né? Pelo amor de Deus, vocês não vão aqui agora me culpar por não comentar todos. Porque tem 146. E olha só, canalzinho de fazer review de Pokémon, então vai tomar no. Afinal, se você quer saber quais são todos os monstros que tem nesse jogo, a minha melhor recomendação é jogue esse jogo. Eu não quero me aprofundar muito nas músicas, porque eu não sou nenhum perito no assunto, mas até eu que nunca fui o chato da original de track de jogo, consigo perceber que essa porra dessas músicas aqui são foda. E a saga toda do Castlevania assim, tendo música boa, até ele <risos> conseguiu lançar vários <risos> clássicos musicais da série Que ganharam versões em cada jogo novo que saía até hoje Tipo Bloody Tears Que teve versão no Drácula X, no Symphony of the Night No Legends, no 64, no Legacy of Darkness, No Lord of Sorrow, no Lament of Inocence E no rapzão foda que usaram de sample <música> E o pior é que ficou bom Yo. A música de cada cenário na verdade combina muito com a atmosfera <risos> que ele tenta te passar Tipo no início do jogo que tem aquela guitarra Porque vem a surpresa, emocionante, a batalha contra o Draco A biblioteca tem uma música de teor mais culto Olha eu aqui sentado, focando nos meus <risos> estudos, ó Escrevendo Olha eu o estou todo Cala a boca agora, olha aqui, eu no ponto voz! Uh, oh, que maluco esse jogo realmente tem uma trilha sonora que eu não conseguiria imaginar em nenhum outro jogo. Tipo, ela foi feita perfeitamente pra esse jogo. Ela só encaixa nele e fica foda. Só de ouvir já dá aquele gás de caçar um monstro em casa mesmo. <risos> Um exemplo de como marcante as músicas são é a música do próprio menu do jogo. Que até hoje, se você <risos> sussurrar um som que pareça com algo próximo do que é dito aqui os fãs de Castlevania vão surgir do além metendo um passinho do Romano só de lembrar da qualidade é sua obra-prima. E eu não iria me perdoar Realmente, se eu não faço. sobre isso. Realmente, tem um segredo gigatônico nos Playstation 1 que você conseguia usar ele para tocar músicas. O Play 2 conseguia rodar DVDs, então você conseguia ver filme no Play 2. E o Play 1 você conseguia rodar CDs de música então você podia ouvir aquele seu CD do Evanescence que tinha capa quebrado. <risos> A referência é muito específica Um belo dia bugou, a gente tentou tocar o CD com a tampa aberta Não lembro exatamente o que aconteceu O que importa é que a gente descobriu que ele conseguia ser lido por CD Players E aí você podia ouvir uma faixa, entre aspas, secreta aí do jogo A música em si era só um remix meio foda-se eletrônico de uma música do Castlevania Só que o que realmente destacava na era a no início Que te falava pra não tocar a faixa 1 Porque ela tinha dados de computador Cut number one contains computer data então, favor, então da primeira vez que eu achei isso Foi completamente sem querer E eu fiquei com o cu na mão Achando que tinha um homem do FBI me vigiando lá <risos> conclusão final Hoje em dia é a, a gente não precisa mais usar um emulador De Playstation 1 Se não tem um Playstation 1 em casa Hoje em dia a gente tem esse jogo em vários consoles diferentes Inclusive ele saiu até uma versão pra mobile dele Que funciona igual o jogo normal Até onde eu estou sabendo Então você tem todo lugar possível pra jogar Symphony of the Night E se você gostar dele ou quiser até outros jogos Tem várias sequências de Castlevania que seguem esse exato estilo, como o of Sorrow, o Dawn of Sorrow, que inclusive aparece o Alucard. Os Castlevanias 2D, pra mim, vão ser sempre os melhores, até porque a última tentativa deles de transformar a série em uma série de 3D foi com os Lords of Shadows, que muita gente fala muito bem, diz que é um jogo épico, legal, não sei o quê. Só que pra mim, que conhece Castlevania, sabe que isso aqui não é Castlevania, isso daqui é outra coisa, pode até ser que seja legal, mas eu, que eu não tivesse desse. o nome Castlevania antes disso. Porque essencialmente seria como lançar grande família hoje em dia, só que com nenhum dos personagens, da grande família. E por falar em cuspir na cara da série, isso é exatamente o que aconteceu no triste dia em que a Konami resolveu fechar as portas para algumas das suas franquias. Sim, cheguei nessa parte triste do vídeo em que eu devo informá-los que esse jogo todo, que mudou o caminho desses jogos de exploração 2D, que tem tudo isso de conteúdo, que acertou em cheio em vários e vários jogos seguidos, simplesmente foi uma franquia descontinuada pela Konami. Tipo, mesmo eles ainda podendo fazer isso, eles simplesmente escolhem não lançar nenhum jogo 2D. Bom de Castovana, inclusive cancelando alguns que iam ser lançados. E eu sei que para vocês não ter uma continuação 2D do Castovana é uma das coisas que menos importa no mundo, mas eu vou acertar onde dói então, aí pros gamers de plantão. <risos> Isso foi na mesma época que o Kojima, né? O Hideo Kojima foi mandado embora também. O que é muito bizarro, porque na época ele tava trabalhando num projeto enorme, que é seu Silent Hills, um dos melhores Silent Hills de todos. Tanto que quando a demo saiu, todo mundo ficou tão impressionado que até hoje, se você tem um console com ela, ele vale muito dinheiro. Até que, do nada, ele é demitido da Konami. O Igarashi também sai da Konami porque não quer mais participar dos estúdios. E por que, você se pergunta? Porque a Konami resolveu dar uma focada em outros mercados, tá? Negócio de videogamezinho muito ruim. Sabe o que, que é o real negócio? Máquinas de caça níquel. <risos> Tudo bem, porque o Kojiigarashi sobreviveu e o que ele fez foi incrível. Ele lançou uma campanha de crowdfunding no Kickstarter alguns anos atrás para um pequeno joguinho que ia se chamar Bloodstained. Um jogo que, explicando de forma bem simples para vocês, era para ser o Castlevania 2. O Iga gostava do que ele fazia e ele queria seguir fazendo isso mesmo que a Konami não quisesse. Então ele não podia usar o nome Castlevania, mas ele podia simplesmente fazer um jogo igual com as mesmas ideias que ele sempre trouxe. E foi foi isso que ele fez. O Kickstarter ganhou milhões e milhões de dólares Caraca. e alguns anos depois, finalmente o jogo estava pronto e saiu. E até hoje saem atualizações para esse jogo e provavelmente num futuro próximo a gente ainda vai ouvir mais sobre ele porque eu acredito que ele tenha sido sim um sucesso de vendas. Então fico feliz aí pelo Iga que ele conseguiu seguir fazendo o que ele gostava e trazendo aí alegria para os fãs dele como eu. Que me diverti bastante jogando Bloodstained. Esses jogos são parte do que me fez começar a programar jogos. Inclusive, o meu sonho até hoje é que eu possa um dia lançar um Metroidvania. Eu não me importo de alguém jogar ele, não importa nada disso. Eu quero eu produzir o jogo pra eu saber que eu fiz. Mesmo que eu demore 25 Olha que anos bizarro, se um dia que eu lançar lindinha. esse jogo. Eu acho que eu vou estar assim com a minha lista de sonhos concretizados. Porque é o que eu mais quero na vida. Eu comecei já um projeto. Eu tenho alguns inimigos. Eu tenho um castelo. Eu tenho as coisas. Eu que tô fazendo toda a programação do jogo. Contratei alguns artistas para fazer algumas partes da arte, só que infelizmente, por mais que não pareça eu não sou totalmente vagabundo, eu faço trilhões de coisas no meu dia e programar sim, ou oh, é ele faz uns três lindo demais então cara, ele é talentoso. Eu tempo pra programar isso é uma coisa que me deixa muito triste, mas a vida é feita de escolhas e eu escolhi gostar de 900 coisas ao mesmo tempo e infelizmente algumas acabam sofrendo por conta disso mas realmente se não fosse Castlevania eu não teria começado a programar jogos, não teria feito isso que eu fiz aí que tô mostrando pra vocês agora talvez não tivesse feito amizade com meu amigo Arthur, que os nossos primeiros assuntos eram justamente sobre o Symphony of the Night, que era a única coisa que a gente via em comum naquela época entre a gente Logo, eu também não teria continuado a fazer o meu canal do YouTube em 2013 Que eu justamente voltei jogando Symphony of the Night com o Arthur Que é uma coisa que até hoje marcou muito a nossa amizade Seguidamente a gente se lembra e até rever essas séries de Castlevania que a gente fez na época não teria feito minha primeira tatuagem que foram justamente dos sub-itens do Castlevania. E digo isso sim com a dor e tristeza de ter que carregar esse cristalzinho pra sempre comigo. E talvez não tivesse me interessado por diversos tipos de jogo que hoje em dia são os jogos que eu me interesso. Até mesmo o Dark Souls, que é basicamente o Castlevania 3D. É o mesmo sentimento de explorar um castelo que tu desconhece e eu queria muito às vezes voltar a esse sentimento. Apagar o Symphony of the Night da minha cabeça completamente e poder reexplorar explorar ele assim pela primeira Ai, vez. Ai, nem falar meu e sentimento um com o né, cara. Ter essa experiência porque existe um cara chamado Esco, que ele tá fazendo um Symphony of the Night 3.0 Ele recriou a engine No Castlevania do Zero e adicionou Muita, muita coisa nela E ele ainda chamou artistas muito bons pra trabalhar com ele Então aquele lobinho lá que era todo mago Parecendo um vira-lata esfomeado, que nem eu falei Se tornou um lobo que realmente parece Com o design normal da Lucard Ele colocou animações novas de ataque pra Lucard Então ele não vai mais usar só uma espada, ele também vai ter animação Pra lança, o morcego não precisa mais ficar voando O morcego também pode ficar no chão O cara tá adicionando trilhões e trilhões de sistemas novos E eu tenho certeza que esse jogo vai ficar incrível se ele colocar todo o amor que um fã de Castlevania tem pelo jogo. Porque pra mim, até hoje, a fanbase de Castlevania é uma das que mais é apaixonada em fazer paradas detalhadas, porque é assim que eles aprenderam com os jogos da franquia. E é Skyrim, né? que o, o, Os fãs de Skyrim também, né? Isso, rapaziada, essa foi a review aí do Castlevania Symphony of the Night. Eu sei que as minhas reviews, elas são sempre estranhas. Não sei se dá pra chamar elas de review, exatamente. Eu, eu passo por cima das coisas que eu acho mais legais, que eu acho bom de destacar e que eu acho que trazem a vontade, assim, da pessoa, talvez, jogar esse jogo. Não faço ideia de como é que esse vídeo vai ir, porque, querendo ou não, é a primeira vez que eu trago um título aqui que não é engraçado de forma nenhuma e nem 3D, né? Um jogo antigo e 2D. Mas vai ser um teste pra mim se a galera vai curtir esse vídeo ou não, se a galera curte qualquer vídeo longo que eu faço aqui, que eu demonstro algum interesse pelo que eu tô falando sobre. E se vocês gostarem, podem crer sim, que eu vou trazer mais vídeos longos sobre jogos, porque vocês sabem que eu gosto muito de produzir isso, porque eu tenho mais tempo pra falar as coisas que eu quero falar sobre essas bobagens. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado da experiência que a gente teve aqui junto hoje. Não esqueça... <risos> o timing perfeito, né? Muito Olha só, o, o final vídeo. é, obrigado caminhoneiro. <risos> Os caminhoneiros tão... <risos> timing. <risos>